Hoje eu tô brabo aqui, o quero uma meta de likes top Qual que é a meta de likes aqui? 150 likes, é isso aí pô. 150 likes, até bati aqui, quebrar tudo aqui Porque eu quero 150 likes aqui nesse vídeo <risos> é, tá bom. E aí pessoal, beleza? Aqui é o Seu sejam Todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Mano, nesse vídeo eu trago um videozinho aqui pra vocês no DDD Tank então já vai se inscrever, deixando seu like, ativando o sininho de notificação e também não se esquece de comentar pra mim saber que você existe Hoje esse videozinho vai falar sobre um pouco do meu servidor, que eu tô pensando em montar um servidor de DDD Pirata, você acredita, nem eu Então mano, ó, servidor de DDD Pirata, eu não vou falar a versão dele porque vai dar spoiler né mano e eu não conheço ninguém, galera Que mexe com essas coisas de servidor Se você saber, mano Ou você mesmo que tá assistindo esse vídeo Pode querer me ajudar a fazer um servidor Mano, eu vou te pagar Então entra em contato comigo, tá? O grupo aí do WhatsApp na descrição, beleza? Mano, eu tenho um grupo aí Se você não sabe, beleza? Eu tenho um grupo de, do WhatsApp, mano É de DD Tank, beleza? É focado no DD Tank. Então se você quiser entrar pra jogar Com nós aqui no servidor Gravar, fazer QVP, PVP Tudo mais é ir no grupo É só entrar Mano o que, que eu vou fazer nesse vídeo? Falar um pouco do meu servidor, porque, tipo assim, galera, eu tenho 4 anos aqui no YouTube, né, mano? Daí você pensa, ó, o cara quer ver, tem 4 anos no YouTube, não ganha nada com o YouTube e não tem um servidor de DD Tank. Por esse motivo, eu decidi fazer um DD Tank, mano. Porque eu não ganho nada com o que, ver, canal, então vou ganhar com alguma coisa, com servidor de DD Tank. E vai ser um servidor, vai começar da versão antiga, né, galera? Vai ser uma versão antiga, né, mano? Porque, tipo assim... Ó, pensa pra você ver, na versão nova agora, galera, aqui é servidor famoso, mano. O servidor do Alker é um servidor que é grande, porque, tipo assim, tem mais, ó, tem mais de 10 ou 20 mil contas criadas, não sei, acho que é isso é por aí. E, mano, é um servidor grande, mas daí, como que vocês falam assim, ó, que eu quero fazer servidor pra competir. Mas não é, mano, eu não quero competir assim com o servidor dos caras. Porque o servidor dos caras já é a versão assim ó, mais avançada né mano, o meu servidor vai ser é só pra galera que tipo assim, no meu canal assim que joga né galera Que gosta de jogar comigo, que gosta de jogar na versão mais antiga Mas quem curte qual que pode jogar no meu e no dele, não tem problema Pode jogar em todos os servidores mano, não, não tem rixa com nenhum servidor, não quer tomar lugar de nenhum servidor Quero só ter meu servidor, ter minha graninha E também ter, quer ver, meu público lá do meu servidor, beleza, mano? Poder fazer live, fazer evento, tudo mais pra vocês, beleza, mano? Por isso que eu quero ter meu servidor, galera. E, mano, eu quero fazer assim Ele vai ser, tipo, é, 10 mil cupom pro Batalha Vai ser, tipo, esses dele tem que, quer ver, hard, mano, tá ligado? Um dele tem que meio hard Pra galera, quer ver, se divertir e, mano, eu quero saber, assim, ó, quem é o mais foda aqui do canal, tá ligado? Assim, ó, o cara que quer é focado no DD Tank, mano, que vai começar uma conta do zero lá, free, e vai pegar top 1. Eu quero saber que vai ser isso daí, mano. Por isso que eu quero fazer um DD Tank, porque eu quero ver quem é o top 1 daqui dessa quebrada aqui do, do meu canal, beleza, meu parceiro? Porque eu sei que tem inscrito aqui, mano, que se fazer esse DD Tank, ele vai querer pegar top 1 assim, ó, já pra. Não, hum top 1 lá no, no canal do senhor Tietchan, videozinho, pá, já que ver, ganhando top 1, ganhando item, fazendo os bugs e tudo mais. E também vai estar top 1 no meu servidor. Aí eu, eu, eu chegar lá e olhar, hum, tá bichão mesmo, hein, meu parça? E me presta a continha pra gravar, meu filho. É de jeito, mano. Mas enfim, galera, eu quero saber quem é um cara assim que quer ver. Vai ser o foda aqui do canal, mano. Vai pegar a continha do zero, vai o pai free, mano. E galera, no começo, mano, não vai ter é vai ter uns VIPzinho, mais básico, né? Só para ajudar o servidor, vai ter anúncio, mas não vai ter anúncio assim quando você estiver jogando PVP, assim ó, um x1, um versus um, né, mano? Não vai ter anúncio assim, só vai ter anúncio na página inicial, galera. Porque para poder ajudar a manter o servidor online, atualizar né? é o servidor, colocar coisas novas, poder ajudar o servidor, entendeu? Por isso que eu quero fazer, mano, um servidor Mas eu tô só planejando, isso é uma ideia, galera Por isso que eu tô fazendo esse vídeo, isso é uma ideia Se esse vídeo tiver uma quantidade de pelo menos uns 150 likes Uns 200 likes, daí eu vou falar Não, tem de fazer um servidor de DDTank Porque a galera tá... É, já pelos likes, mano, você já vai saber que a galera quer o um vídeo de DDTank Não, quer dizer, o DDTank, né, mano é um servidor de DDTank aqui pro canal E eu tô com essa ideia há muito tempo, galera Porque eu tenho 4 anos de canal e, tipo assim, pensa pra você ver Cara, tá lá, 4 anos fazendo vídeo, editando, pá Mano, e não tem um servidor, sempre tá gravando o servidor dos outros Não tem nada contra os servidores dos caras Por isso que eu gravo, eu gosto dos servidor de todo mundo, mano gravo, Não gravo, tem nada contra ninguém aqui no YouTube E, mano, eu gosto de gravar em todo servidor, galera Mas tem, tipo assim, aquele servidor lá que ocorreu aquilo lá, né, mano correu aquilo, mas, enfim, aquilo é passado Nesse servidor, eu gosto de gravar aqui, mano Do tem Tank Walk, fazendo fazer meus tudo de boa e também eu quero fazer no meu servidor, porque meu servidor eu quero fazer da versão, pelo menos, quer ver? É, deixa eu ver. A versão. Não, a versão eu não vou dar spoiler, não. Mas eu quero, quer ver, tipo assim, fazer um servidor que tem muitos itens com instância, né, galera? Tem muitas coisas. Acabei batendo minha mão aqui na mesa, né, mano? Que eu vi um mosquito. Esse vídeo aqui não vai ter edição, como eu disse pra vocês. Eu quero, tipo assim, as instâncias, mano. Fazer aquelas instâncias assim que dá muito item, tá ligado? Você dropar os itens só na instância Fazer umas instâncias top mesmo, galera E colocar as instâncias muito foda, tá ligado, mano? Que só quem, um exemplo Focar no servidor, vai poder, quer ver Pegar os itens Nas instâncias Ó, oh, já matei, assim nem Pensei que a menina era forte mesmo Mas enfim, consegui matar Mano, daí, tipo assim Você vai um, um, um exemplo, um AG Mas se você for no épico Vai ser um AG muito difícil, tá ligado, galera? Não vai ser aquele AG assim, ó Oh, na primeira instância eu já passei, tá ligado? Então, galera, voltei aqui porque tive que dar um corte no vídeo, né, mano? Mas, enfim, galera, eu vou fazer esse servidor da versão mais antiga, né, mano? E mais hard, porque, tipo assim, vai ser um servidor pra galera que é mais que é hard aqui no canal, né, mano? Que é mais focado no DDT, poder querer é jogar de boa. vai vou pegando aquela menina de novo poder jogar de boa fazer os seus pvp sem problema nenhum né mano e também não é para competir com ninguém beleza mano quem tem servidor grande você joga ninguém quer servidor galera pelo menos ó você faz o que a <risos> menina pediu um hit é, atrapalhou aqui quando eu tava falando Mas, mano, você joga no servidor que você quiser eu não tô fazendo servidor pra competir Eu expliquei aí porque eu fiz, eu tô fazendo esse servidor Mano, é pra mim querer poder ter uma renda E poder, quer ver, fazer um servidor pra galera do meu canal poder jogar Se fosse pra competir com os caras, não fazer um servidor Já fazia um, servi é, um servidor assim, ó Defamando o servidor dos caras Não jogava mais no servidor Só gravava no meu servidor, tá ligado? Não deixava ninguém que ver Um exemplo assim, ó Fazer só vídeo de servidor meu Não tinha é, vídeo de outro servidor aqui no meu canal Mas vai ter, mano Eu vou ter meu servidor e vai ter vídeo de outro servidor aqui no meu canal Não vai ter essa mudança, tá ligado? Vai ser do mesmo jeito que ele aqui Era como é sempre, beleza, galera? E, mano, o servidor vai ser mais hard Como eu disse pra vocês Espero que vocês apoiem Entra num grupo aí do WhatsApp, mano Que tá na descrição também, galera, não se esquece de deixar o seu like aqui, mano, que é muito importante, se inscrever, deixar o like e ativar o sininho. Me segue aí no Facebook, que eu tô fazendo muitas coisas lá no Facebook, no meu Facebook pessoal também, tá aí na descrição, mano. É só aí dar um joinha lá e colocar pra seguir, aí você vai ver as coisas que eu faço lá, tudo. Acho que você vai curtir, mano, então segue aí, beleza? Eu espero que vocês tenham entendido como que vai ser o servidor, né, galera? De... Essa ideia aí, né, mano? Ainda é uma ideia, né, galera? Eu só tô falando aqui com vocês, né? Esse videozinho é pra conversar com vocês. E, mano, olha aí o chapéu que eu tirei. Que chapéu top! <risos> é do Free Fire, é esse chapéu que eu tenho aqui. Mas, mano, basicamente é esse o vídeo. Espero que vocês tenham entendido. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, e me segue nas redes sociais. O link do Detank do Alka tá na descrição. Tamo junto, um abraço, senhor Tietê, e falou.